Já imaginou conseguir duas skins muito tops ao mesmo tempo? Sim, aconteceu comigo e você também pode ter tido essa sorte também. Então se liga só, vamos ver o que, que vai acontecer agora, aqui, no canal Bruna Clash. E aí, Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês. Isso mesmo, rapaziada. Hoje eu consegui algo muito legal. Dá uma olhada no que eu consegui no Brawl Stars agora É isso, rapaziada Olha o que apareceu pra mim, mano Muita coisa bacana aqui na minha loja Temos aqui a nossa Piper Dourada Meu amigo, olha que linda 25 mil de ouro Ah, moleque, eu tenho 95 mil Já comprei, já cliquei É top demais Piper Dourada pra gente, mano Que linda Mas, é claro, tem coisa que eu quero aqui ainda, galera Olha isso daqui temos ali o caranguejo real, o tique caranguejo real Mas, pra você poder comprar, não esquece de clicar aqui pra apoiar o, o criador do conteúdo Colocar o código BRUNOCLASH e inserir Pra aí sim você poder clicar lá e comprar o seu tique caranguejo real Você vai estar tá ajudando aqui o canal Bruno Clash sem pagar nada a mais por isso E aí você vai poder aí concorrer também a gift cards E tá aí pra vocês o TIC caranguejo real Chegou meus manos, é isso, apoia o canal Bruno Clash participa mano É isso rapaziada, conseguimos aí comprar tanto a skin do Tio Caranguejo como a da Piper, a Piper Dourada Nós vamos jogar com os dois aqui hoje e vamos ver o que vai ser ali porque eu acho que vai dar sorte né As skins tops, as skins novas do Brawl Stars pra gente mexer aqui e testar Vamos ver juntos como foi que aconteceu tudo isso, então bora lá, vamos começar então com o tique, o tique caranguejo. É esse daqui, ó. Tique caranguejo, tá aqui pra vocês. Tique caranguejo real, tá bonitão, hein? Olha os detalhes, cara. Ali na luva, ele tem um buraco aberto, ele solta, né? Onde solta ali as bombas do caranguejo. Olha que bonito que tá esse tique caranguejo, cara. Bora testar, mano. Bora testar aí o nosso tique caranguejo agora no encurralado. Vamos lá então, testar aqui nosso de Caranguejo. Tem ali dois tanques e mais o. Ah, nós viemos primeiro aqui. É, até avisar pra você, nós viemos primeiro no. Olha que top que fica. Já matou, já matou ali, ó. Já matou, vamos matar o outro ali. Pô, botou, botou, botou, botou, botou pressão, botou pressão. Pô, mano, você tá louco. Você tá louco. Vamos, vamos soltar ali. Peraí, peraí, peraí, peraí. Bora, bora, bora, bora. Olha o que dá de dano, olha o que dá de dano. Beleza, beleza. Vai matar, vai matar, vai matar, vai matar, vai matar. Boa, boa, boa, boa, boa. Matou. Boa, mano. Olha que beleza, hein? Vamos soltar ali nossa bombona. E a gente tenta pegar e também. Pegamos, mano. Meu amigo, é muito dano, né? Dynamite. Mais ali o... Nossa, tá bonito esse aqui. Olha como explode. Olha que lindo que fica, mano. Na moral, tá muito bonito. Ih, os caras desistiram já. Os caras desistiram já. Já não tem mais jeito. Já soltar nossa bombona. Que beleza. Vamos aqui soltar nossos... Emotes, porque tá bonito, hein, galera? Conseguimos juntar aqui muito rapidamente as gemas. Tá de boas, tá de boa. Hum, ali vai bater, vai levar, né? É óbvio. Mas, olha lá, vamos soltar nossa bombona ali também. Aqui, agora a gente solta ali. Bum, caiu! <risos> muito bom, mano. Apelão, hein? Apelão, hein? Você tá louco, ó. Você tá louco? Absurdo, hein? Soltei minha bombona aqui de novo. De novo ali, vai tomar paulada. <risos> Veio a oferenda, meu mano. Veio a oferenda ali. E aí eu consegui juntar 9 ali com a soma. Total 13, mano. 13 gemas pra gente. Deu muito bom, deu muito bom. Bora tentar de novo. Agora vamos tentar no encurralado. Vamos lá então, encurralado com vocês. Então bora lá, vamos ver se vai dar certo isso aqui. Hein? Caramba, pegamos aqui o Pedrão de Dyna e o Destructor de... Brock, mano, tá bom, vai ser isso aí? tô tentando dar dano ali ao máximo possível pra ver se a gente consegue soltar ali o dano, vamos pegar, vamos pegar, pega, pega, pega, Pedro. isso, destructor pegou, boa, boa, tô ali tentando atrapalhar eles, vamos ver se a gente consegue, vamos ver se a gente consegue, boa, fugir, fugir, beleza, agora a gente vai tentar dar dano ali, ó, boa, é isso, é isso, boa, boa, boa, boa, boa, nossa, Beleza, boa, matamos Matamos, agora, agora é a hora, mano Agora é a hora de dar o dano, mano Meu amigo, bora lá, bora lá Vamos vamos en encher de dano lá Tem que encher de dano lá, hein Vamos ver como vai ser isso aqui Vai o dano ali, a gente conseguiu muito dano Muito dano mesmo Vamos ver se vai dar certo ali pra dar mais dano Ai, nossa Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Boa, matei, mano Eu não, foi o cara, foi o cara, eu judei só Hahaha <risos> Mas tá bom, tá bom Olha o que tá dando de dano ali, ó Tá muito parafuso A gente já pode, de repente, agora Tentar fechar, né? Vamos ver, vamos ver Já dei ali o dano Vamos ver se vai dar certo, deu Boa, mano Boa, mano, conseguimos destruir tudo Eu, o destruto e o Pedrão Destruímos no encurralado, foi top demais, mano Agora, bora testar A nossa queridíssima Piper Dourada De ouro, bora lá é isso, galera, já estamos com a Piper de prata. Agora a gente vai transformar ela em dourada com um passe de mágica. Uh, tica tica tica tica tica Mano, dourada, mano, douradinha pra vocês, top demais. Tá bonita. Bora lá então, agora é a hora de testar a Piper dourada. Então, part... vamos lá então, agora no pique gema, que acho que dentre os mapas que tá disponível agora, é o que mais pode ajudar um pouco uma Piper, né? Vamos ver como vai ser. Já tô tentando chegar junto ali Já deu um dano ali, boa Nossa, se não matei, foi por pouco, viu, mano Foi por pouco ali, Não tem mais nada lá Boa Boa, nossa Meu Deus, meu Deus Tem que ficar ligeiro, tem que ficar ligeiro Não dá pra Ficar maluco, não, hein Deixa eu ver ali Boa Nossa Boa, boa. Ah, mano, não, não, não, Pega, pega, pega. Pega ele, pega ele, pega ele, pega ele. Desce, desce, desce. Vem pra cá, vem pra cá, mano. Isso, 5, 5, boa. Estamos com 5. A ideia é tentar pegar, pega esse daí, pega esse daí, boa. Boa. Estourei tudo, estourei tudo ali. Boa, já dei uma ali nele. Dá uma. Ai, nossa. Uh, mano. Meu Deus, mano. Nossa, nossa, descobri ali, bora destruir ali, boa. Boa. Nossa, mano. Ai, cai, cai, cai. Desce, desce, não fiquei não, não fiquei não. Troca não, não, troca não, coisa ruim. Meu amigo, vaza, vaza, vaza, vaza. Boa, boa. Deixa eu ver se tem alguma coisa ali. Boa, peguei, peguei, peguei. Boa, peguei o outro. Boa, peguei o outro, mano. Aí sim, mano, peguei. No final deu pra resolver a parada, mano. Muito top, mano. Funcionou direitinho, manos. E vocês, gostaram das skins aqui da Piper e também do caranguejo? Que caranguejo? Eu gostei demais. Se você gostou também, não esquece de usar o código BrunoClash na loja pra poder comprar, beleza? Então é isso, manos. Tamo junto. Voltamos na próxima. Um abraço. Falou. Fui.